que te esforças para alcançar o vento, porque não ouves o Eclesiastes, o pregador, que, no seu livro sapiencial, conforme relata o Antigo Testamento, nos ensina a filosofia de vida, cujo tema é Tudo é vaidade, mas tudo vem da mão de Deus? Três dias após, a situação clínica de Ari apresentou séria recaída, pois os remédios não conseguiram proporcionar o efeito desejado. Sendo ele paciente de UTI com permanente monitoração do seu estado físico, ao primeiro sinal de alerta, o doutor Renato foi convocado pelo plantonista. Ao chegar, avaliou as condições do paciente, diagnosticando a necessidade urgentíssima do transplante cardíaco. Luiz e Anderson foram também chamados e acorreram ao encontro do cardiologista, que sem quaisquer delongas informou. O quadro clínico do nosso Ari se agravou de ontem para hoje, demonstrando que os remédios não estão agindo como esperávamos. Aflita, Luísa interrompeu-o. — Mas, doutor Renato, não existem outros remédios? — Sim, sim. Tanto que mudamos a receita e com outros medicamentos e doses mais elevadas, mas nem assim houve reação. — O que o senhor sugere? — indagou Anderson. — No patamar que está, não há reversão. Respirou fundo e complementou. Só um transplante, no máximo em setenta e duas horas, poderá salvá-lo. Oh, meu Deus! gritou Luísa, já aos prantos. Anderson amparou-a, acercando-se dela e envolvendo-a num abraço carinhoso. Também o doutor Renato consolou-a. Por sorte, este hospital está aparelhado e credenciado pelo Ministério da Saúde e pela Central de Transplantes para realizar esse tipo de cirurgia. Agora é esperar que surja um doador. — Onde? Onde? — soluçava Luísa, clamando. — Onde vamos encontrar um coração para meu marido? — Não há motivo para desespero, dona Luísa. Embora a medicina já esteja apta a salvar vidas pelos transplantes, nem por isso a maioria das pessoas se dá conta de como é importante ser doador de órgãos. No caso dos transplantes de coração, a dificuldade maior reside justamente nesse ponto, doadores. Há uma fila de espera rigidamente controlada pelos órgãos federais e estaduais. Pela gravidade da situação em que está o Ari, Vou consultar se há a possibilidade legal de que ele passe na frente dessa lista. O que não se pode, de forma alguma, é perder a esperança. Então, o senhor está nos dizendo que Ari está numa fila de espera, mas o Ari jamais precisou enfrentar filas. Sim, só que agora a fila é pela continuidade da vida. Oh, vaidade, vaidade, orgulho, poder, tudo desabou no mundo interior de Luísa. Pela primeira vez, talvez na vida toda, entendeu como são frágeis e temporais os bens terrenos. Não conseguiu impedir que pela mente perpassasse revolta. Como é que tanta gente pobre tem o um coração sadio e agora o Ari precisa de um e não acha? Seu pranto impediu que a entrevista prosseguisse. Foi conduzida para casa sob orientação do doutor Renato, que se prontificou a notificar qualquer novidade sobre a situação de Ari. À porta da residência, Luiz e Anderson tiveram desagradável surpresa. Uma ambulância estacionada. O acompanhante do motorista desceu do veículo... E dirigiu se a luísa Senhora, sou relações públicas da Clínica de Recuperação Santa Ângela, na qual sua filha Meire foi internada há alguns dias. — Sim, sim. O que fazem aqui? — Infelizmente, não tenho boas notícias. Sua filha deixou-nos sem permissão. O eufemismo significava que Meire tinha fugido. — O quê? — O Atalhou Anderson, completando. — Vocês a deixaram sair? E o tratamento pelo qual já pagamos a metade? — Por isso estou aqui, Sr. Anderson. Não deixamos sua irmã sair. Ela se evadiu. — Mas como isso foi possível? Não tem vigilância? — Como explicamos antes da internação dela, como de resto explicamos para todos os demais candidatos... A Santa Ângela não é um presídio, e sim um local aprazível, devidamente equipado com pessoal e material, para proporcionar aos pacientes desassimilação dos efeitos nocivos de drogas, bem como, em paralelo, ministrar aconselhamento psicoterapêutico. A repreensão velada mudou o tom do diálogo. Controlando-se, Anderson inquiriu. Minha irmã, vocês sabem para onde ela foi? Estou aqui, maninho. Era Meire que, assomando a cena, vinda do interior da casa com a maior tranquilidade, andando em câmera lenta e com voz sussurrante, sentenciou: Esta é minha casa. Vocês são minha família e não é justo que me atirem numa clínica qualquer só porque eu cometi um ou outro excesso. Aliás, vejo que fiz bem em retornar ao ninho, pois fiquei sabendo pelos serviçais que papai está doente, internado, e é incrível como vocês não tenham me contado isso. Evidenciando a ausência de sintonia espiritual entre os três, Luiz e Anderson se entreolharam, indecisos quanto ao que fazer. O Relações Públicas da Santa Ângela, no estrito cumprimento do seu dever profissional, adiantou-se. Como mãe responsável pela paciente, solicito que a senhora providencie, agora mesmo, o retorno dela à clínica para a continuidade do tratamento. Meire, arpeando da frágil postura de equilíbrio, gritou, Ninguém é responsável por mim. Sou maior de idade, dona do meu nariz. O que quer que eu faça, o problema é só meu. Assim, meu prezado carcereiro, pode retornar o seu empreguinho e nos deixar em paz, pois com o papai entre a vida e a morte, há muito que discutir, decidir e fazer por aqui. O Relações Públicas olhou para Luísa e Anderson, aguardando-lhes o parecer. Mãe e filho, atônitos, não sabiam o que decidir. Mary, da soleira, firme e impassível, olhava-os a todos com um manifesto desprezo, como se fosse uma imperatriz diante dos súditos. No caso de a paciente não retornar, sob estrita responsabilidade da família, trago comigo uma declaração para ser assinada pela senhora, isentando a Santa Ângela de qualquer consequência, bem como a família abrindo mão de reclamar devolução da quantia já paga. Anderson interveio. — Você deve estar brincando. Pagamos pelo tratamento de três meses e agora, em tão pouco tempo, você já quer nos dar esse golpe baixo? — Perdão, senhor, mas ninguém quer dar golpe em ninguém. Se o senhor se der ao cuidado de verificar o contrato, assinado pelas partes no ato da internação, cuja via original está com a família, constatará que todas essas eventualidades são previstas. Agora, inclusive, peço-lhe moderar os termos, pois... Além de uma queixa-crime por ofensas morais, a Santa Ângela poderá, no futuro, negar-se a acolher sua irmã, numa outra eventual crise. E, apenas para seu conhecimento, convém esclarecer que se a minha clínica recusar a internação, dificilmente outra aceitará. Bailaram no ar as duas hipóteses, ambas ruins indenização por ofensas morais e dificuldades futuras para tratar da toxicomania da Meire, que com certeza não iria deixar o vício de uma hora para outra. Anderson moderou. Pedimos-lhes 48 horas para decidir o que fazer. Pois não. Vou retirar-me agora, mas peço à senhora Luísa que telefone imediatamente para a direção da clínica, informando que a paciente estará por dois dias sob responsabilidade materna, após o que será decidido se retornará ou não ao tratamento. Ao despedir-se, esclareceu com propriedade e segurança. Apenas para esclarecimentos futuros, julgo prudente informar que seu telefonema será gravado. Logo após, na grande sala de visitas, os três olhavam-se alternadamente como se nunca tivessem se visto. Pensamentos desencontrados borbulhavam-lhes na mente. Havia no ar insuportável tensão pela proximidade física dos três. Qualquer um que dissesse palavra, uma única palavra, por certo provocaria algo assim como a rebentação das comportas de uma represa de emoções e sentimentos, já acima do nível e começando a derramar pelas bordas. Ninguém poderia prever como acabaria aquela reunião familiar, que nem sequer fora inaugurada, menos ainda convocada. Naquele lar, há tempos, Meire só conseguia dialogar, e assim mesmo raramente, com o pai. E ali não estava agora ali. Seu retorno era dolorosa incógnita, esta comum aos três, esposa e filhos. Anderson, dia é muito, nem via o pai. Só agora, no hospital. Luísa, de repente, estava com os dois filhos à frente, mas sem a menor chance de dirigir-lhes a palavra, expondo triste falta de autoridade materna. Ou, ao menos, de carinho materno. O energético emocional da mãe e dos dois irmãos, três andando frustrações, revolta e críticas recíprocas, formou o um ambiente espiritual deletério no lar. É comum que, por força de sintonia fluídica afastada do equilíbrio, estejamos mesmo sempre rodeados por invisíveis nuvens de testemunhas, as quais, julgando-se nossas convidadas de honra, passam a nos acompanhar os passos nos caminhos da vida, quase sempre afastando-nos da boa estrada do destino não são culpadas, nós as convidamos inconscientemente. Tais companhias, espíritos desencarnados de pouca evolução, assim como nós próprios, sentem-se bem à vontade conosco, repartindo os resultados dos nossos empreendimentos morais. Somos nós quem lhes damos guarida na mente, num entrelaçamento que nada tem de subjetivo. Pelo contrário, tudo é entretecido nas linhas das ideias definidas. Não é cambiante tal associação. É ingênuo o conluio. Da mesma forma que uma simples moeda atirada num lago espelhado em qualquer área da lâmina da água provoca ondas concêntricas que irão alargando-se rumo às margens, também nossos pensamentos se espraiam rumo à nossa atmosfera mental. Só que se no lago as margens interrompem o fluxo da irradiação das ondas no vastíssimo lago da psicosfera que nos envolve, o que pensamos é absorvido por espíritos que comungam conosco dos mesmos ideais ou dos mesmos propósitos, positivos ou negativos, e com isso vivificam ainda mais o que ainda não passava de simples cogitação. Daí a efetiva materialização do projeto, um passo, e sempre alcançando o fim buscado, porque conta com assessoria ímpar de congêneres, invisíveis, mas ativos, eficientes nos seus interesses e nos fins buscados. Sem dizer palavra, os filhos dirigiram-se cada um ao seu antigo quarto, mantidos como sempre foram. Luísa, Sentiu-se só. Extremamente só. Acabou recolhendo-se. Percebendo que o irmão e a mãe estavam em seus quartos com a porta fechada, Meire, meia hora depois, solicitou ao motorista que a conduzisse ao hospital, pois queria ver seu pai. Somente no trajeto é que ficou sabendo pelo motorista o grave estado do pai, que só um transplante cardíaco salvaria. Chegando, não foi autorizada a falar com Ari, sendo informada de que estava sedado e, quando despertasse, não seria aconselhável emocionar-se. Dispensou o motorista e andou a esmo. Com a mente fervendo, frustrada por não ter sequer dado um alô ao pai, a jovem só entreviu uma forma de aliviar a tensão, já se tornando insuportável. Fazer uma viagem, isto é, drogar-se. Assim como um extrato de perfume recende no ambiente quando o frasco é destampado, também da aura de meire escaparam fragrâncias astrais deletérias. Em menos de um segundo, três espíritos aproximaram-se como que literalmente vindos do ar. Os três... Formando um grupo infeliz que havia desencarnado pelo uso excessivo de drogas, captaram, de pronto, que a jovem era toxicômana e que a irmãzinha estava carente. Confabularam. — Até que enfim vamos sair do sufoco. — É sim, mas não podemos esperar que tudo venha de bandeja. Temos mais é que ajudar a irmãzinha aqui a viajar. E quanto mais longa for a viagem, melhor para nós. Das reflexões, passaram à ação. Quase colados a meire, iniciaram o sempre equivocado, triste e infeliz processo obsessivo de indução mental. Disse um deles. Linda garota, com essa tristeza toda você não vai longe. É preciso ver o céu ficar as nuvens, longe de tantas coisas ruins que a atormentam. Logo, um segundo espírito incentivou. Você sabe, querida, e sabe melhor que todo mundo, que só há um meio de sufocar as lágrimas, relaxar, mandar a tensão embora, flutuar num longo êxtase. O terceiro conclusivo. — Só dessa vez, só mais uma vez, isso mesmo, só uma vez. Você sabe onde mora a felicidade, é só ir lá buscar sua parte. Mas vá logo, que o relógio não para e as mágoas esticam as horas. Impressionante fenômeno espiritual aquele. Absolutamente sem ver e sem ouvir quem lhe falava, Mery assimilou palavra por palavra, pensamento por pensamento, de tudo quanto lhe fora sugerido. Nos trâmites invariáveis da lei de sintonia, que tanto são percorridos pelos bons quanto pelos maus propósitos, a jovem, sem pronunciar uma única palavra, também falou com os visitantes do além, os quais não conhecia. Sim, sim, é preciso fugir dessa triste realidade. No mesmo instante, dirigiu-se a um telefone público, fez uma ligação, e em menos de uma hora, dois motociclistas se apresentaram, trazendo-lhe uma encomenda. Ávida, Mary foi ao encontro dos dois. — Que bom que vocês vieram. Trouxeram? — Sim, mas... — O que estão esperando para me entregar? O chefe quer que você, primeiro, pague o que ficou devendo. Onze mil. Ah, oh, não. Agora não. Não façam isso comigo. Estou no meio de uma crise se não zoar logo, fico doente. Vou desespero. Sei lá, faça alguma bobagem. Ou me levam de volta para a clínica. Nada disso, mocinha. Pegue seu cartão e vamos ao banco sacar algum. Depois veremos o que se pode fazer. Foram à agência bancária e Meire, com alegria, viu que sua mesada fora depositada automaticamente. Sacou o limite máximo possível e entregou aos motociclistas que, só então, lhe entregaram três envelopes contendo cocaína em pó. — Leve-me para casa, por favor. Estou sem condução. — Não será prudente. Seu irmão é muito chato e não colabora. Se formos vistos juntos, vai complicar. Ao deixar Meire, advertiram. Você está devendo, e se não pagar, não será mais atendida. E é bom ficar sabendo que não vai adiantar procurar outra fonte, pois estaremos vigiando-a dia e noite. Como sabe, a paciência e a assistência social não fazem parte das nossas qualidades, e por isso você tem uma semana de prazo para saudar seus débitos. ''Mas eu não conseguirei esse dinheiro todo de uma vez. Sempre paguei o que pude. Agora papai está doente e minha mãe não me ajuda, nem meu irmão. Se vocês me negarem, eu vou ficar desesperada, e aí será ruim para todo mundo. Antes de vocês me prejudicarem, apronto uma boa. Não duvidem.'' ''Você é quem sabe, querida. Adoramos suas ameaças.'' Os três espíritos, que não a haviam deixado, assopraram-lhe uma ideia. — Não discuta com quem a ajuda. Se o seu problema é com sua mãe e seu irmão, é lá que você deve buscar a solução. Meire ouviu o conselho. abrandou junto aos dois rapazes. — Estou nervosa com tanta coisa ruim à minha volta. Darei um jeito. — Assim é que se fala, doçura. Uma semana, hein? Sem poder resistir à urgência, Meire entrou num restaurante e, pedindo algo para disfarçar, ali mesmo se drogou com uma dose. Algo vaga das ideias, foi até seu apartamento, trancou-se e, com o restante da droga, pensando que era para si, consumiu-a. Na verdade, não se poderá afirmar que Meire não passou de agente passiva. Eis que seus acompanhantes invisíveis em ânsia incontida quase arrancavam de seu hálito, por aspiração boca a boca, uma nuvem invisível para encarnados, mas para eles esfumaçada, quase pastosa, quente, que dali se evolava, sorvendo-a com sofreguidão vampiresca. Nos seus desdobramentos espirituais, Perambulando pelas trevosas regiões umbralinas, Dante Alighieri, 1265 a 1321, entreviu cenas terríveis de espíritos sofredores em desvario, registrando-as na visão que teve ao atravessar os nove círculos do inferno, no imortal clássico da literatura, A Divina Comédia. Mas ali, a cena vista do plano espiritual... Inacreditável consórcio da jovem a dividir o corrosivo fulgor energético da droga com personagens viciados desencarnados poderia perfeitamente se enquadrar no texto do imortal poeta e escritor italiano talvez com os personagens de agora exibindo algo ainda mais espantoso terrivelmente infeliz. Dormiu algum tempo? e depois retornou à casa dos pais, procurando manter-se estabilizada, de forma a não dar a perceber que havia se drogado há poucas horas. Luísa, ao telefone, falava com Angelina, avó de Meire. Mãe, a senhora não precisa vir morar aqui. É só até nós conseguirmos resolver essa questão. A interlocutora, por certo, concordou, pois Luísa despediu-se. Vou pedir para o Marcelo ir buscá-la amanhã cedo. Arrume algumas coisas suas, pois até o Ari sair do hospital, a senhora precisa ficar aqui. Até amanhã. Vovó vem morar aqui? Foi bom você voltar, querida, pois precisamos ter uma conversa muito séria. Ih, mãe, não me venha com sermões, pois não aguento mais suas ideias quadradas. Meu mundo é outro, mais redondo, mais feliz sem as suas caretices. — Meire, não quero saber do seu mundo. No momento estamos no meio de uma tempestade, com seu pai em perigo de vida. Não é ajuizado falar em mundo redondo ou quadrado. Há uma realidade da qual você não pode fugir. Tornou-se escrava das drogas e só conseguirá libertar-se com ajuda especializada. Respirou fundo e sentenciou o que quero dizer é que você precisa voltar para a clínica, e quanto antes, melhor. Nem morta. O que a senhora pensa que eu senti quando a senhora me levou para lá, aproveitando que eu estava meio desacordada? Quando despertei, senti-me uma prisioneira, julgada e condenada. E qual foi o meu crime? Exasperando-se e dando vazão à revolta que súbito a visitou pelas lembranças do passado... Explodiu de vez. — Odeio aquela clínica, esta casa. Odeio você e sua beleza. Correu para o quarto, onde se trancou. Nem seriam necessários profundos conhecimentos de psicologia para se depreender daquele desabafo que, na raiz das infelicidades, do desajuste familiar, das frustrações todas de Meire, tudo desaguando na toxicomania, estava a inveja, orquestrando os desencontros da personalidade. A simples menção da palavra beleza, Luísa deixou-se envolver pela imagem que o espelho lhe ofertava, no mínimo, a cada dez minutos, pois esse era o tempo máximo que conseguia ficar sem se mirar. Sim, sabia-se, Bela esplendorosamente bela. E esse seu patrimônio não o dividia com ninguém. Aliás, nem era preciso pensar em divisão ou subtração, pois se Deus assim a fizera, ladrão algum lhe roubaria o que a natureza lhe doara com tanta generosidade. Luísa só vivia o momento presente. Passado e futuro jamais fizeram parte de suas reflexões. O agora era seu senhor absoluto, exigindo-lhe prolongados estágios no salão de beleza que instalara no próprio lar. Era ali que, diariamente, passava a maior parte do tempo, metade com esteticistas contratadas e a outra metade sozinha, mirando-se, embevecida ante a própria imagem, de corpo inteiro, que reproduziam os vários espelhos ali instalados. A sós na grande sala, remoendo o frio tratamento da filha, veio-lhe a lembrança sua momentaneamente esquecida beleza em vulgar. Correu para os espelhos que na sua casa havia por toda a parte. Mirando-se, percebeu alguns ligeiros, muito ligeiros traços diferentes, fruto das preocupações dos últimos dias. Preocupada com a chegada do novo tom à sua face, olhou a penteadeira e viu uma Bíblia. Num gesto deslembrado por anos, abriu-a ao acaso e leu. — Aonde foi, teu querido, ó oh, mais bela entre as mulheres? — o trecho referido consta de O Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 1. Intensa vaidade veio-se somar ao culto à sua beleza, que Luísa permanentemente vivia a celebrar. Esqueceu-se das ofensas de Meire. De todas as provas por que passa o espírito, quando em fechado de vestes físicas femininas... Podemos afirmar que a beleza constitui aquela que mais vem reprovando criaturas submetidas aos testes morais que dela decorrem. Três Marias interpretam, melhor com a própria vida, aquilo que queremos expor. Foram belas e a história consagrou-as não pela beleza, mas pelo muito que souberam amar. Maria, Espírito Puríssimo, o passaporte sublime de que se valeu o Mestre Jesus para nos visitar, aqui nos deixando o Evangelho qual o mapa da felicidade, o reino dos céus, alcançável quando estivermos a bordo do veículo que faz esse transporte, o amor, sendo a caridade a chave da porta de entrada daquele reino. Maria Madalena, a pecadora cuja auto-reforma, renúncia ao passado libertino, após o apoio pessoal de Jesus, livrando-a de sete demônios, espíritos obsessores, passou a segui-lo, juntamente com os doze apóstolos. Maria Madalena então, trocou a vida de seduções e sedições pelo amor ao próximo. Seu exemplo de arrependimento e conversão à caridade que até os últimos dias de sua existência passou a praticar dificilmente encontrará paralelo mais eloquente em toda a história do cristianismo. Estando com Jesus, suas lágrimas molharam os pés do Mestre, aos quais ela perfumou com o caríssimo óleo de nardo genuíno, planta aromatizante. Após derramar o óleo nos pés de Jesus passou a beijá-los ternamente e, a seguir, os enxugou com o próprio cabelo. Maria, de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro, que fora curado pelo mestre e ressuscitou-o quando já era julgado morto, que se põe aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos com um enlevo inexedível. Três Marias Maria, Espírito Puríssimo, Mãe de Jesus, Maria, aquela que no dizer do Cristo teve os pecados perdoados pelo muito que soube amar, Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, é de se imaginar quanto amava o Cristo e com que pureza, a ponto de Jesus dizer a Marta que Maria, irmã dela, fizera a escolha da boa porção o alimento da vida eterna. Marias, Marias, todas belas, todas excelsas. Três Marias, três estrelas da constelação de Órion, que na harmonia e quietude do céu estrelado pontificam, simbolizando. A primeira, o incomparável amor de todas as mães. A segunda, a beleza de Madalena a do reencontro da paz interior, e a terceira, a felicidade, pelo entendimento da boa nova. Três Marias, Sois de eterno deslumbramento. Maria, dulcíssimo nome da mulher sublime que, dentre tantas, foi escolhida pela divina providência para ser a mãe de Jesus e mãe celestial da humanidade. Reverberam pelos séculos exemplos de a quantos arrastamentos a beleza conduz. A poeira da história não apagou as letras que registraram, no livro da vaidade, as infelicidades geradas pela beleza feminina, quando administrada pelo espelho. Nesse trecho-livro de, de tantas e tantas autoras, mais uma triste página vinha sendo escrita por Luísa. Horas depois... Voltando a remoer-se pelas últimas palavras de Meire, empinou o queixo em gesto lento e alisou as sobrancelhas. Foi ao quarto da filha e, com ares de rainha das rainhas, condescendeu. — Minha filha, minha filha, você também é bonita. — Deixe de hipocrisia, dona Luísa. Poupe-me da sua piedade. Aliás, se veio aqui é porque quer ser minha amiga. Então vamos falar de dinheiro. Quando Meire chamou a mãe de Dona Luísa, como que luzes de advertência acenderam-se no cérebro da dona da casa, pois captou que entre ela e a filha mantinha-se profundo o abismo que há tempos as separara e que, a seu ver, só o dinheiro poderia se constituir em ponte. Enganosa ponte — Muito bem, mocinha. Falemos de dinheiro. Estou ouvindo. Ser chamada de mocinha também sinalizava a jovem que a mãe estava do lado de lado do extenso vale que havia entre ambas, de que a separação e o abandono do lar eram bem o símbolo. Deu-se conta de que sem dinheiro não poderia ser feliz, e ser feliz para ela era drogar-se. Drogas, drogas... Tão logo pensou nisso, dois grupos de espíritos desencarnados surgiram do nada, atraídos compulsoriamente, que foram para junto dela. Um dos grupos era formado pelos três que, há poucas horas, haviam se tornado sócios da sua entrega ao vício. Olharam-se raivosos os dois grupos de desencarnados. Iminente combate próximo. O chefe do segundo grupo, de cinco espíritos, advertiu ao trio, tão intruso como ele próprio e seus companheiros. — A irmã aqui é nossa fonte há muito tempo. Não há vagas para novatos, pois nós a treinamos bem para nos atender. E só nós. — Estamos sabendo que hoje vocês estiveram nos roubando, enquanto estávamos empenhados numa outra festinha. — Ah, é? — pois fiquem sabendo que ela se deu muito bem conosco. Foi por isso que essa idiota chegou aqui sem apetite, já tinha se fartado traindo-nos. O líder dos cinco olhou para os três invasores e, a um gesto seu, os outros companheiros os agrediram com brutalidade. Os agredidos, desencarnados ainda jovens e participantes de árduos treinamentos em lutas marciais, considerados mestres, julgaram que, para eles, a luta ia ser fácil, pois, com sua técnica, seus golpes mortais dariam uma lição exemplar naqueles cinco alunos atrevidos. Mas, triste ilusão, ali, de forma inexplicável, seus golpes pouco valiam diante do ódio que envolvia e servia de munição ao outro grupo. Não por ser maioria mas por inacreditáveis projéteis mentais que, partindo do peito deles, atingiam os mestres. Estes, em questão de segundos, jaziam inermes, desfalecidos, mas conscientes. Os tombados não entendiam o que se passara, como surgiram aqueles mini-torpedos. O chefe dos vitoriosos, com soberba, como que, lhes adivinhando a perplexidade, esclareceu-lhes. Bobos! Vocês se julgam os tais só porque viviam dando murros e pancadas e mais fracos depois desses cursos em que o controle e o equilíbrio estiveram ausentes da sua cabeça. Devem ter sido mandados para cá por causa das sucessivas brigas que arrumavam. — O líder do trio, ainda sem entender? — vocês mais se parecem com aqueles lutadores dos jogos eletrônicos. O que é isso que sai do peito e nos derrubou? Onde vocês pensam que estão? Pouco importa. Se aqui é seu território, vamos para outro local. Apenas queremos saber como é que vocês arranjaram essas armas. Vocês não me responderam. Onde estamos agora? Pensando um pouco, um dos caídos adiantou-se. Numa casa de luxo, onde a irmãzinha mora. Aliás, foi ela que nos convidou para sermos seus sócios. — Vejo que vocês não sabem de nada. Digo-me apenas, onde estavam antes de conhecê-la? Após meditar bastante, o líder questionou. Ah, — o na verdade, não sabemos direito. Há algum tempo nos metemos numa briga à saída de um bailinho. Eram muitos, mas com nossa técnica derrubamos todos que se atreveram a nos desafiar. Só que depois fomos embora e logo de manhãzinha alguém arrombou nosso quarto e entrou atirando não lembro de mais nada é isso vocês estão na dimensão onde a vida não é vida mortos isso mesmo agora já falamos demais e é hora de ação levantem-se e sumam os três cambaleantes ergueram-se e com dificuldade afastaram-se ganhando a rua e indo em busca do nada. Os que ficaram, acercando-se de Meire, determinaram-lhe mentalmente que agradasse a mãe e que ficasse esperta, à espreita, para arrumar dinheiro. Ordenavam. Drogas exigem dinheiro. Use o expediente que for necessário. Finge obediência e humildade. Depois, use o cartão do banco dela. A jovem captou a ordem e meditou. Preciso dar a impressão à mamãe de que estou arrependida, para depois... Como é que não pensei nisso antes? Vou pegar seu cartão do banco e transferir dinheiro para minha conta. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.